Acho que é natural. A Indicível Liberal, como já percebemos, eh, decidiu passar a competir com o Chega no estilo de truculência e má educação democrática, como intervém no debate público. E percebo que o Dr. Triunfo Figueiredo não se sentisse à vontade nesse estilo de luta livre no meio do lamaçal. Conheço bem, admito que não se sinta bem, foi uma opção estratégica que a Iniciativa Liberal fez, não sei porquê, a direita democrática em Portugal tem um verdadeiro fascínio pelo Chega e, portanto, todos, em vez de se entenderem que se afirmam a sua identidade de se do Chega, têm a mesma voragem de normalizarem o Chega, de conviverem com o Chega e de imitarem o Chega. Deviam olhar para a Itália e ver o que é que acontece. Quando os partidos da direita democrática começam a normalizar a extrema-direita, extrema aquilo que acontece é que acabam a ser liderados pela extrema-direita. Portanto, olhe, bom futuro para eles e que continuem com essa estratégia que vão longe. Mas há uma outra razão que percebo bem: é que, como enfim, quem deu o um mínimo de atenção a este espetáculo extraordinário, que foi a chegada de uma hiper-liberal, estilo iniciativa liberal, a Primeira-Ministra de Inglaterra, que conseguiu em 15 dias a apresentar um mini-orçamento, que em 4 dias desvalorizou a Libra, obrigou o Banco de Inglaterra a fazer uma subida extraordinária das taxas de juros, obrigou o Banco de Inglaterra a ir resgatar quatro ou cinco fundos privados de pensões e que acabou por ter de demitir o Ministro das Finanças e de, apesar de nomear o Ministro das Finanças, que revogou tudo o que eu tinha feito nos 15 dias anteriores. Ela própria acabou por ser demitida pelo seu próprio partido Bom, eu percebo que quem lidera a iniciativa liberal se sinta hoje muitíssimo embaraçada com este espetáculo do que uma demonstração prática do que seria a iniciativa liberal a governar. E como em 44 dias se destruiu dois dos grandes mitos que animam essas iniciativas liberais, que é o mito do choque fiscal, que o que conduziu foi uma tragédia para a Libra, para, o, para, para os juros, para a credibilidade externa do Reino Unido, e acabou no que acabou. Bom, e outra mitologia é essa, a construção de um sistema de segurança social assente na confiança das poupanças das pessoas a fundos privados que depois a primeira, primeira aflição tem que ser resgatados pelo dinheiro público que foi injetado pelo Banco de Inglaterra. Bom, portanto, entre a desadequação ao novo estilo da iniciativa liberal, a querer imitar o chega na forma como faz política e aquilo que deve ser eh, o equivalente ao que os comunistas sentiram com a queda do Muro de Berlim, a queda desta senhora trouxe, perceba bem que o doutor Coterinho Figueiredo resolva voltar a dedicar-se à, eh, à sua atividade empresarial. E vá refletir como, de facto, estas, estas revoluções liberais acabam numa tragédia rápida em 44 dias.